E aí, tudo bem com você? Tem dormido bem? Tem respirado bem? Tem conseguido fazer algum tipo de atividade física? Como é que está o seu investimento nas mudanças de hábito dentro da comunidade quântica? A gente criou um programa né, de desafio Um desafio que é a mudança de hábito a, um hábito a cada dois meses né? Você que está aqui no despertar, de repente, pode pegar esse embalo também A mudança de hábito nada mais é do que a mudança de um programa pode ser uma mudança de hábito negativa não é? ou pode ser a criação de um novo hábito não é? Então são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes é, a mudança de um, de um mau hábito é você enfraquecer aquele um programa já existente que você está viciado normalmente os hábitos geram vícios emocionais, o nosso corpo fica pedindo aquele, pedindo, pedindo, pedindo. Né? E você precisa exatamente mudar o hábito. Ou seja, deixar de, de preencher esses requisitos. De forma que você possa, com isso, é... deixar esse mau hábito e substituir. Substituir por um bom hábito. Então, essa é uma... É, essa é uma possibilidade bastante interessante, né? se você consegue ter saído de um mau hábito e ainda colocar no lugar um bom hábito, então aí é, é tudo o que seu corpo vai querer, é tudo o que é, vai contribuir é, para, a sua, para a sua saúde, para a sua paz, né? então requer muita determinação, foco, e não esperar que o sofrimento cresça muito, né? Porque às vezes as pessoas só mudam quando né? tem que esperar que a dor tem que ser muito pesada. Senão, se não for de leve a pessoa vai se acostumando, né? Entrando na zona do conforto. Então não espere. Né? E a outro e o outro caminho é você criar um novo hábito. Né? Então é você começar de zero, do zero alguma coisa. É um processo de educação do seu corpo e aí requer a repetição. Então toda mudança requer uma repetição, acredita que, se, que pelo menos é, que pelo menos é, 21 uma vezes né? lá na comunidade quanto que a gente está colocando? Dois meses para que a pessoa tenha flexibilidade de, de investir nesse processo tá? então hoje nós vamos fazer uma meditação uma meditação para trazer essa paz interior para trazer esse esse centramento, esse foco né? que, que nos direciona para a nossa capacidade de Colocar a nossa energia naquilo que nós queremos né, direcionar a nossa vida, tá? Então eu vou usar aqui o, o sino tibetano. Eu peço que você coloque as mãos no chakra cardíaco e apenas respire. Eu celebro agora o estado de presença. Eu celebro agora a minha integridade, eu celebro agora a vida que eu recebi dos meus pais e que eu agora me encontro aqui numa posição de aprendiz, de um aluno eterno da vida, da existência. buscando criar dentro de mim as melhores condições possíveis para que meu corpo se expresse da melhor maneira possível para que a mente e o corpo sintonizem-se sempre buscando o meu melhor e para isso eu me comprometo a dar sempre o melhor de mim em criar as melhores condições dentro de mim, para que o mundo lá fora se transforme, para que o mundo lá fora reflita a grandeza, a beleza do meu mundo interior. E direciono a minha energia para aquilo que eu quero realizar, e aquilo que não faz mais sentido para mim, eu enfraqueço essas memórias, expressando a minha gratidão por tudo que aprendi, por tudo que construí, por tudo que eu sou. E me comprometo a sempre dar o melhor de mim e aprender com as experiências transformar as minhas memórias de dor em memórias de aprendizado que, me, que possibilitem que eu me expresse com sabedoria com inteligência e com amor assim seja desperte-se teremos uma nova reflexão para você. Esse programa Despertar Quântico que você acabou de assistir, ele começou há mais de quatro anos. Em um determinado momento da minha vida, eu resolvi gravar um vídeo diário para levar uma mensagem de acalento, uma mensagem de inspiração, uma mensagem de motivação, uma mensagem de cura para as pessoas. Eu estou muito feliz de estar proporcionando isso a milhares de pessoas que já desfrutaram desse conteúdo e eu posso dizer que nós temos hoje, possivelmente, a nossa a maior biblioteca quântica do Brasil. Você, ao participar desse programa, que é um programa de assinatura anual, para você, você receber de domingo a domingo, todos os dias, uma mensagem como essa, você vai também usufruir de uma biblioteca com mais de 1.600 vídeos de temas variados, sempre focando na elevação da autoestima, na cura da depressão, da ansiedade, do pânico, do câncer, das doenças crônicas e autoimunes, de prática de meditação, de prática de respiração, de práticas do, do, do, do, do, do deixar ir quântico, voltado exatamente para trazer todos os dias um vídeo, onde você não vai precisar de muito tempo, 5 a 6 minutos aproximadamente, para que você possa ter aquela injeção de ânimo diária. Então eu convido você a conhecer o Despertar Quântico. Tem o um modelo básico e tem o um Despertar Quântico Prêmio, que além de tudo isso que você vai receber e alguns bônus muito especiais, vocês, você, vai receber também, você vai receber também uma meditação, uma aula ao vivo comigo todo mês. Né? Então você terá uma aula ao vivo comigo para interagir comigo, para ter a dúvida. E nós vamos fazer uma prática de meditação ali ao vivo, né? é, com o intuito de pormos em prática os conhecimentos teóricos que nós estamos trazendo todos os dias, e usar a meditação como um instrumento também de cura, de autoconhecimento e transformação. Será um, será um prazer ter você nos acompanhando nessa jornada. Aproveita, clica aí, se você estiver no YouTube, veja na descrição do vídeo, no Instagram, vai lá na, no, na, no nosso perfil, deve ter um link que vai levar para que você possa acessar. Nas demais mídias nós vamos colocar o link na, na própria descrição do texto, para que você possa ter essa oportunidade de estar conosco todos os dias recebendo um conteúdo curativo, um conteúdo que vai impulsionar o seu autoconhecimento, um conteúdo que vai impulsionar a sua transformação. Eu aguardo você lá no Despertar Quântico. Um grande abraço e até lá.